Eles acham que eu não ia conseguir Eu vou te mostrar porque que foi que eu vim E eu vim pra ganhar, eu vim pra ganhar Eu tô aqui Eles acham que eu não ia conseguir Eu vou te mostrar porque que foi que eu vim eu vim pra ganhar, eu vim pra ganhar Uns disseram que nem era pro eu tá aqui Só que eu venci Mano então pode olhar pra mim Que cê sabe que Deus abençoou Demais, olha só onde eu tô Pode ir pra que de lambo Manas só progresso com meus manos E os haters tão me invejando Minha família toda tá curtindo Sei que vai causar o terror nos meus inimigos Tô correndo atrás do progresso Nem tô me ligando pra esse resto Hoje eu nem me estresse Hoje eu nem me estresse então, então Eu tô aqui Eles acham que eu não ia conseguir Eu vou te mostrar pra que foi que eu vim? eu vim eu vim pra ganhar, eu vim pra ganhar